Observando esses desafios óticos, você seria capaz de interpretá-los? O primeiro desafio ótico é a ilusão do lápis que quebra. Para isso, você vai precisar de um lápis e um copo de vidro com água. E o que você precisa fazer é simplesmente colocar o lápis dentro do copo. E aí, consegue entender o que está acontecendo? O segundo desafio são as imagens que trocam de sentido. Você vai precisar de uma imagem, neste caso eu estou utilizando duas setinhas viradas para o mesmo sentido, um copo de vidro e uma garrafinha de água. Primeiramente, você vai posicionar as setinhas atrás do copo, e com a garrafa de água, você vai colocando aos pouquinhos no copo, até preencher a primeira setinha. Consegue perceber a diferença entre a primeira e a segunda seta? O legal é que isso funciona com imagem do celular também. Você pode utilizar o desenho que quiser.